vi que os prazos para emitir recibo de doação mudou e observei que meu partido recebeu em 2020 a sessão incomodato do uso de um imóvel onde funciona a sede porém não emitiu recibo eleitoral posso emitir recibo de doação posso emitir agora pelo SPCA poder pode mas vai estar fora do prazo o prazo agora para a emissão de recibos eleitorais, cuidado que tem umas informações equivocadas circulando por aí e está deixando, fazendo com que vocês cometam erros nas contas do exercício 2021. O prazo agora é de até cinco dias para estimáveis e financeiros, para qualquer doação que se receba dentro daquelas regras da, da obrigatoriedade, vocês têm que emitir o recibo de doação em até cinco dias diferente do que era antes, que eu não vou nem falar como é que era aqui, para não ficar resíduo mental e vocês confundirem lá com aqueles 15 dias, ou três dias. Agora são cinco dias, cinco dias, cinco dias. Não, não guardem informações de contas passadas. Agora vocês têm que emitir recibo de doação em cinco dias. Não emitiu. Emite agora, a irregularidade está configurada, mas é melhor, do meu ponto de vista, haver uma emissão extemporânea do que não haver a emissão do recibo de doação. Faz uma nota explicativa, conta da sua boa-fé, boa fé, conta exatamente o que aconteceu né, na situação e tudo bem vai dar certo, no máximo vai ter ali um apontamento e não acredito também que a sua conta vai ser desaprovada por isso.